do céu, acabei de ver seu vídeo no YouTube do... De julho e agosto de 2020 Como é que você consegue estudar tanto? Mulher do céu, o tempo todo Você não para, admiro muito isso Mas A satisfação, Mônica, que me deu Aquela... Aquela caixinha Com as aquarelas Coladas, dentro, né? bem separadinho Gente Deus abençoe tenho uma dúvida, o ENEM é pra você fazer outro curso? Em medicina? Let's go back to study, bitch. Só pra deixar registrado que eu estudei no Discord com esse chapéuzinho de São João. E foi muito divertido. Mais um dia de estudos pro vestibular. Estou usando maquiagem mais frequentemente Para evitar que eu durma tem funcionado Pausa para falar Desse iogurte Maravilhoso Bem mimil freitas é, Eu comprei no mercado Foi nove reais. Não é muito barato, mas enfim Maravilhoso, eu amei Ele é muito gostoso Ele não é muito doce E eu vou tomar agora enquanto eu escrevo uma redação Recebi os veio O primeiro livro que veio foi Persépolis, que eu comprei tanto para ter o conhecimento da história quanto para o vestibular. Muito importante. E só tem versão física, não tem a versão digital. Eu comprei a linda porque eu queria muito, muito ter esse livro em quadrinhos para os meus irmãos poderem ler. E porque eu não consegui comprar na época do catarse. Muito feliz. Agora, vamos pro protagonista, motivo principal dessa compra. Razão da minha falência. Comprei o Memorex. Edição de 2020, segunda edição, capa dura. Porque a primeira edição era uma capa flexível. Eles roubiam os consumidores e colocar a capa dura. Então... E chegou a tempo de eu começar a revisar mesmo. Tchau, parti estudar. Hoje é vinte de agosto consegui acordar cedo, eu consegui acordar às sete e meia da manhã. Agora já são, acho que umas oito meia, por aí. Eu tô sem celular. porque ele tá no Forrest. E como a me dar fome vou fazer um café da manhã. O horário aqui, assim, me dá uma satisfação. Inacreditável. Estudar é de manhã. Tô estudando muito, tô fazendo muitas questões, muitos exercícios. É bem cansativo, porque eu faço exercícios e se eu errar o exercício tem que ver o que eu errei. Mas eu sinto que assim melhora bastante meu desempenho. Vou fazer meu café da manhã agora, que vai ser waffle e iogurte de morango. Não meu livro não. <risos> Olha o que chegou pra mim. Seria da autora porque eu comprei o e-book. Na promoção de dois anos. Que lindo! Olha que lindo! Eu já tô lendo o e-book. Até passar esse vídeo eu acho que eu já vou ter terminado. E eu também tô relendo esse vídeo, que eu vou terminar a trilogia. Essa semana saiu o processo seletivo da Uni, né, da Universidade Federal aqui de Rondônia, que é a universidade que eu quero cursar Medicina. E, enfim, eu fiquei em 93ª posição de seis vagas. E agora eu tô esperando a manifestação de interesse, que é quando mais da metade dessas vagas é, somem porque as pessoas não manifestam interesse. Enfim. É uma lista que roda bastante por causa da falta de documentação E também porque muitas pessoas de fora de Rondônia é, Se inscrevem no processo seletivo, mas acabam não vindo para efetivar a matrícula Agora eu vou ajudar meu irmão com as tarefas da escola e, Enfim, é basicamente isso que está acontecendo na minha vida Eu continuo fazendo simulado Não sei se eu falei isso Enfim, tem takes, tem, tem takes meu fazendo simulado Tô fazendo muito simulado. Tô estudando só por simulado. E tá sendo bom. Tô, tô aprendendo bastante, assim. ficando meio nervosa que ainda tô errando algumas coisas, mas... Paciência. Vamos lá. Estudar matemática no primeiro ano. Bem-vindos a um unboxing de livro no meu canal, gente. Nem acredito. Pra quem não sabe, pra quem não escavou os vídeos aqui do canal, ele começou com conteúdo de literatura e de cabelo, né? Eu passei pela transição capilar e aí eu também falava muito sobre livros. E aí acabei que migrou para um canal de vlogs e vida pessoal mesmo, sabe? E aí eu tô gravando de novo esse conteúdo e eu fiquei muito feliz. Esse unboxing eu fiz da editora Litoralize, um lançamento que eles tiveram em 2021, né? Desse livro, né? Uma melodia de sombras e ruína. E eu... Estava muito empolgada para ler esse livro desde que eu vi o vídeo da autora no Twitter. Muito fofa ela mostrando quando o livro chegou na casa dela. E aí eu decidi colocar minha confiança e minha fé na editora. E aí veio tudo muito bem embalado, né? Como vocês viram, vem o um livro, vem um caderninho, vem um cartão postal da editora, dois marca-páginas da editora, marca-página do livro. E assim, gente... Impecável, esse livro é lindíssimo, lindíssimo, capa dura, e a capa é perfeita. E aí na época, eh, eles estavam com parceria com o Sem Spoiler, então acabei recebendo também brindes do Sem Spoiler, que são esses três marcadores de página que eu estou mostrando para vocês, e uma eco bag. Essa EcoBag é o meu xodó, eu uso ela para cima e para baixo, juro para você. Aqui eu tirei o plástico do livro, sério, completamente apaixonado. eles são muito bem feita. Eu não gosto de pessoas em capa de livro, mas sinceramente essa capa, linda, essa sou eu pensando, meu Deus, como é que pode o livro ser tão bonito. Gente, olha essa folha de guarda, sério, mapa, né? tudo de bom, amamos, sério gente. E aqui é o primeiro capítulo. Sério, muito apaixonado nesse livrinho. Eu lembrando o quanto eu gastei nesse livro. Não, sem palavras, gente. Não foi barato. Mas assim, né? E plástico bolha muito importante. É isso, galera. Amei demais comprar esse livro. Eu finalmente tem um tripé. Acordei sem voz. Vou começar a ler esse livro que eu tenho há muitos anos. Só que eu nunca terminei de ler. Tem marcações antigas que eu fiz na minha primeira tentativa de leitura. Mas eu não terminei. É um livro de não ficção muito famoso. Eu vou ler. Eu preciso ler não ficção também é Importante Então Vamos ler Um cheesecake arruinado Por conta de formigas hum. Incrível Só atualizando que eu continuo doente e é estudar Hoje eu ia pra Vila lobos Estudar viola Eu tinha ido ontem Mas hoje estava chovendo E aí a minha dupla Que é o Léo Ele anda de moto Então Não dava pra ele ir, ele ia se tudo Então hoje não não estudei viola, mas Espero que amanhã Não esteja chovendo de manhã Mas esteja fresquinho assim E aí a gente vai poder Ir pra lá, estudar viola De manhã e aí depois De tarde Ensaiar com a orquestra Hoje eu tenho que ajudar meu irmão com mais trabalhos da escola Vou ver se eu estudo Ai ai é vida, né, menina? É o ditado, se não passou, não para de estudar. E quando passar, estuda mais.